Hoje eu mato aquela quenguinha! Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora! Aqui você não fica mais!